Fala, galera! Olá! Tudo Boa bom, tarde! Menina? Reforçado aqui o palco, gostei. A vermelha é minha, acho. É de menina, né? Não? O senhor aqui. É. Beleza, obrigado. O senhor está no céu, né? É, por favor. Tão Nossa, assim. cadeira confortável. Nossa, gostoso. Boa. Podemos começar? Vou começar, então. Podemos? Podemos? Se vai rolar aqui, ah, rolou. Bom, gente, é, muito boa tarde, um prazer imenso estar aqui em Brasília, na Campus party Obrigado pelo convite. É, meu nome é Jonas, eu trabalho no, na área de esporte do Grupo Globo e estou focado no desenvolvimento de toda a estratégia, todas as iniciativas de esportes. E tenho o prazer, né, diário, de trabalhar com essas duas férias aqui, Nive, prazer é William, o que é isso? William. Nossa, parece minha mãe. William. <risos> Sabia que minha mãe me chama de Gordox? Não chama? É verdade, minha mãe me chama de Gordox. Ah, te chama? Minha mãe me chama de Gordox. O William é só quando ela está nervosa. Aí, como você é o chefe, você me chamar de William, eu falei, o que, que eu fiz de errado? Ela não conseguiu acostumar a chamar de Gordox. Lá no jogo, tudo bem. Lá no jogo, eu te chama de Gordox. É. É, bom, gente, a, a, o objetivo aqui é apresentar para vocês um pouco do que a gente faz é, lá no Grupo Globo. É, são muitas iniciativas e, de uma certa forma, todas elas são conectadas. A gente vai apresentar isso para vocês. E volta e meia perguntam para a gente quais são as oportunidades, o que, que o Grupo Globo faz em relacionado não só a games, mas e esportes. Vou apresentar um pouco aqui. É, de uma maneira geral, todas as iniciativas, tanto Nive quanto Gordox. Aê, não fiz nada de errado. Estão envolvidos com a gente. É, bom, muito se fala do universo gamer, né? principalmente aqui, mas em vários eventos e de uma maneira geral. É, também foi onde a gente começou, a gente como Grupo Globo, buscar mais informações e aprender como conversar com esse universo, né, como estar inserido nesse universo. É um mercado que cresce vertiginosamente, principalmente no Brasil ele já responde por um bilhão e meio de dólares de faturamento anual, e aí, obviamente, está incluído o casual gamer, o cara que joga Candy Crush, e não só o cara que joga LOL e, e CS. É, e a gente sabe que só é desse tamanho, e só é importante desse jeito, porque a gente ama jogar. Né? O gamer, ele não é, não é por nada que esse universo é enorme, não é por nada que essa, essa comunidade é super envolvida, super engajada, são cada vez mais é, somos digitais, essencialmente jovens e somos diferentes, né? Tinha uma, tinha uma, hoje de manhã vindo do Rio, é, hoje de manhã no, no, no avião tinha uma senhora, acho que setenta e poucos anos, ela estava jogando Hearthstone, 70 e poucos, Nossa, 70 e poucos anos, oh, eu já fazer uma denúncia, da usei vez... perguntar a idade dela, Tô jogando da Hearthstone, da última vez que eu fui lá na GloboSat, é, eu acho que eu fui no domingo. Aí eu cheguei lá e fiquei tocando a campainha, né? Que no domingo eu no fui no prédio da Viu, que o do, do do Sport TV lá tem sempre uma uma portaria 24 horas. Eu fiquei tocando a campainha ali e não vinha. Daí, de repente eu olhei que tinha uma senhorinha com a cabeça assim, né? Eu falei caramba, não acredito. Dela veio abrir a porta. Daí eu falei aí o que você está jogando daí ela free fire. Não tô ah, brincando, eu não tô brincando. Mentira. Ela tinha uns 62 anos. Devia estar no domingo, que é um dia mais tranquilo. Daí ela estava lá, eu falei, não, relaxa. Daí eu fiquei observando, jogava melhor do que eu. Com certeza. Não, era interessante que ela estava... Você tava... viu que ele te zoou? Ele falou, com certeza, eu jogava ah, melhor do que com você. Certeza. Beleza, com certeza. Beleza, viu? Já sei como é que é. E ela estava jogando escutando uma playlist chamada Músicas para se ouvir durante a chuva. Foi poético esse momento, vendo não, ela poético. jogando norte Devia estar tá bolando ali as magias, contando. É. Maravilhoso. Bom, mas é isso, são diferentes comunidades e, e, e essa heterogeneidade que faz a graça, que que, que dá o, né, o calor dessa comunidade. É, são extremamente conectados, né, a gente sabe disso, todo mundo aqui é extremamente conectado, isso era uma coisa também que a gente estava querendo entender lá no grupo. E ávidos por conteúdo, só que um conteúdo diferente, é okay. um conteúdo que a gente não está acostumado a, a produzir, como o Grupo Globo, e aí, nos últimos dois anos, que a gente começou a se envolver cada vez mais com a comunidade e trazer talentos para casa, né, como o Nive, como o William, é, para justamente produzir coisas, produzir conteúdo que conversasse com esse público, conversasse com a audiência, é, para a gente estabelecer essa conexão. Né, William? É isso aí, né? Eu não consigo mais fazer essa dancinha aí, dicas de passagem, <risos> né, vocês pedirem para eu fazer, mas eu fiquei muito contente quando surgiu o convite. Tem muita, muita galera que, com certeza, que me acompanha pelo YouTube, mas eu faço um trabalho sério também com, com o Grupo Globo, desde 2017, que eu estou junto com eles, e eu achei que foi muito de humildade da, da, do grupo chegar e perguntar poxa, a gente quer começar a entrar no, no esporte eletrônico, a gente quer fomentar a comunidade, e eu, sentei, eu lembro que eu sei, a primeira vez que eu cheguei lá, eu sentei numa sala assim, tinha 12 pessoas me olhando, eu falei, nossa senhora, cara, daquela suadeira, eu falei, nossa, não tem como jogar um LoL e a gente conversando para quebrar o... É, hoje a gente joga não? com Royale durante a reunião. <risos> Mas foi muito bacana e eu achei uma oportunidade de, de, de muita humildade, porque é, hoje não adianta você já chegar com os dois pés no peito, né? E, e eu poder ajudar nesse processo de falar, olha, é interessante de fazer um programa assim, assim, assado. Então a gente construiu junto, né? a gente já foi se conectando. Então foi muito interessante, então esse vídeo que tem eu dançando aí foi em 2013, se eu não me engano, e eu fiquei muito contente, porque eu tive essa oportunidade de sair do meu quarto, né, de produzir um conteúdo no meu quarto, e agora consegui fazer esse trabalho de levar para as grandes mídias. Né. Uma, uma coisa que marcou para mim, quando eu entrei no Sport TV, foi que desde 2010 eu trabalho com, com internet, desde 2012 eu vivo só de internet, eu era narrador de, de CS 1.6, é subir todos os tipos de degraus, né? E meu pai nunca me dava um, uma carimbada, falar, o que você está fazendo, filho? Eu lembro quando eu cheguei pela primeira vez em casa, em 2013, que eu comprei um carro, ele falou, o que, que é isso, cara? Onde você arrumou dinheiro para fazer isso? Eu falei, pai, eu tô aqui, já trabalhando há um bom tempo na internet, internet de games, o que, que é isso? E meu pai só foi me considerar realmente, o que eu fazia, e aí isso foi uma coisa que marcou para mim quando ele estava zapeando é, o Sport TV, e ele viu eu narrando um campeonato lá e... E como a gente tem essa transmissão é, bem interativa no, no Sport TV, eu estava com o celular na mão, comecei a ver que meu pai estava me ligando direto, eu estava querendo ver as tweetadas para responder a galera, meu pai ligando direto, ligando direto, falei, pô, meu pai nem liga para mim, o que, que tá está ligando? E no final, depois, foi quando ele falou, pô, filho, desculpa, é, eu estou vendo que você está no Sport TV, e eu nunca prestei atenção direito para ver o que, que você estava fazendo mas agora eu te entendo e te dou todo o apoio né então precisou estar tá numa grande numa grande mídia né numa empresa como a Globo para o meu pai aceitar o que eu fazia então é, é bem bacana a gente sair do quarto para uma aceitação de família para para um, pra um, pra um um, uma, uma, foi uma me realizei profissionalmente quando eu tive a aceitação do meu pai. E é uma coisa que eu brigava já praticamente há 5, 6 anos. E eu sinto que é um trabalho mais ou menos assim que a gente tem construído. Eu tenho uma história meio similar, assim, do Gordox, só que eu comecei depois. Eu comecei com os portos eletrônicos mais ou menos em 2014. É, vivo só disso também desde 2015, mais ou menos. Mas já são muitos anos apresentando aqui vários jogos. E, assim no caso a minha mãe ela aceitava bem porque como eu tinha outro emprego ela percebeu que eu larguei meu outro emprego em outra área trabalhava com moda nada a ver só quando realmente nada a ver, né? nada a ver. mas só quando realmente eu tinha é, condições de viver só daquilo ou mais ou menos né porque eu arrisquei muito mas recentemente também com eu tenho um quadro dentro do Esporte Espetacular, o Start. E a minha mãe estava assistindo, ela estava passando no bar e ela resolveu tomar um café no bar. E quando ela estava lá no bar, ela me viu na TV, ali na Globo. Aí minha mãe falou para o cara, olha, é minha filha. <risos> Tô toda orgulhosa. E quando ela falou isso para mim, eu chorei que nem criança, porque Imagino. é aquela coisa assim... É, um é... reconhecimento, né? Gente? É, e a gente que começou a trabalhar com isso há muitos anos, naquela época... Não era isso. Então, quando você falava. Até hoje, quando a gente fala para as pessoas: com o que, que você trabalha? Ah, eu trabalho com videogame. Não, peraí, mas com o que, que você trabalha? Né? Sempre tem aquela. reforça a pergunta. E, de repente. E o, e o console o a... não era teu, né? É, não tinha um videogame. Né? E, de repente, o, o, o que a gente está construindo aqui. É as pessoas entenderem que realmente isso é uma profissão, é um esporte. É, tem muita gente hoje se aventurando nisso, mas, porque justamente foi construído pela comunidade, não existia uma faculdade de trabalhar com esportes eletrônicos. Né? Isso foi construído pela comunidade que começou a batalhar nisso quando não era nada. né? E, de repente, as pessoas hoje conseguem viver esse sonho. É um sonho, mas é uma realidade legal é bem isso mesmo que a gente a, aprendendo com eles e continuamente aprendendo agora que é quando a gente que é como a gente chega no território dos esportes né então entendendo melhor toda a comunidade gamer e essa produção de conteúdo que era uma coisa que a gente não tinha que a gente chega no, no esporte eletrônico e aí o que, que é o esporte eletrônico então a gente passou esses últimos acho que dois anos mais intensamente entendendo friamente o que, que é o esporte eletrônico tem um videozinho agora que a gente preparou aqui Gaming Esse mercado é f*** Uma indústria bilionária que não para de crescer E que reúne tudo que as marcas mais querem Mas por que dentro desse mercado tá gigantesco frente, não, né? de games escolhemos os eSports? Porque onde há competição, há paixão Há times e instituições Atletas e ídolos Torcida e audiência e não é uma audiência qualquer não, são simplesmente os maiores consumidores de conteúdo da atualidade. Milhões de fãs altamente engajados que no Brasil se sentiam excluídos. Bem, não se sentem mais. Explica para a gente o que é o Counter Strike. Bem-vindos à segunda edição do Prêmio Esportes Brasil. Estamos levando os esportes ao mainstream, impactando todos os setores do mercado e conversando com fãs em diferentes linguagens e em cada uma das nossas plataformas. Mas não vamos ficar só na conversa. Vamos conhecê-los, seus hábitos, seus desejos e suas tendências. Vamos interagir, aumentar seus sonhos e realizá-los. Descobrir novos talentos, construir os ídolos do futuro e levá-los ao lugar mais alto. Aí você se pergunta, por quê? Por que dentro desse mercado gigantesco escolhemos os esportes? Pelo mesmo motivo que você escolhe o Grupo Globo. Miguel É tetra, é tetra, é tetra, É onde a emoção acontece. Bom, Uhul! é isso. E esporte pra gente é esporte. Demorou dois anos mas a gente conseguiu a pergunta foi quem são onde vivem como é. se alimentar obrigada a gente chegou nessa conclusão e conseguiu convencer todo mundo lá dentro que esporte é esporte é bom quem fala melhor de esporte do que a gente né a gente quer trazer luz para esses ídolos a gente quer construir esses novos ídolos a gente quer desenvolver esses novos ídolos é toda uma geração nova que já está aí é, o prêmio Esportes Brasil é uma prova disso. A gente vai para o terceiro ano agora. A Nive, nossa embaixadora, apresentadora e tudo mais. É, a gente conta histórias, né? o storytelling faz faz parte do nosso DNA. A gente quer desenvolver essas histórias e de, de maneiras diferentes, né? de jeitos diferentes, em mídias diferentes. É, e o nosso objetivo, com todo esse trabalho, com toda essa estratégia, é levar o esportes para o mainstream. E aí a Nive aqui, eu acho que é a personificação dessa nossa estratégia, agora com o um quadro dentro do esporte espetacular, né Nive Sou eu, eu pareço um pouco mais alta porque eu estou de salto, eu não estou nem alcançando o pé no chão, como vocês podem reparar, vou até vir um pouquinho mais para frente, mas essa é uma imagem do quadro Start, que é o quadro que eu comentei com vocês, que é dentro, da, no, dentro do Esporte Espetacular, na Globo, todo domingo, por volta das 11 da manhã, espero vocês. <risos> Mas a gente fala de vários jogos diferentes, a gente tem aqui vários núcleos, em que a gente fala tanto de jogos de MOBA, que, para quem não sabe, é, são os jogos que acontecem dentro de uma arena, tipo League of Legends, Dota, Arena of Valor, a gente tem a outra parte que a gente fala de jogos de tiro em primeira pessoa, a gente vai falar de CS, de Rainbow Six. A gente também fala de Battle Royales, né, como Fortnite Free Fire, PUBG. A gente fala também de simuladores, então, é, FIFA, PES. É, e tem Mobile, Mobile Games também, que eu como já citei Free Fire, mas tem outros também, como Clash Royale. É, alguém aqui joga algum desses jogos que eu citei? Olha que orgulho. quem não joga, eu acho. Olha, eu acho que, eu acho que foi a maioria aqui. É, fico até feliz, estou emocionada, gente. É, então, e a gente vai, vai falar um pouco do ambiente competitivo, não só de ambiente competitivo, como a gente fala de outras iniciativas, coisas, histórias que mudaram a vida de pessoas através dos esportes eletrônicos. Então, é mais ou menos um pouco do objetivo desse quadro é... Tra, é Pra, gente foi muito, pra mim foi muito importante isso, assim, é, porque de repente a gente tem um quadro falando de esportes eletrônicos no meio do futebol. Então, assim, você está falando do Neymar ali e do nada a gente está falando de, de Fortnite, sabe? Então, para a gente é uma vitória, porque de repente a gente está trazendo isso para o pai, para a mãe, que não entendem ainda o que é esse meio de esportes eletrônicos, de repente eles... Não, mas aí, eu vim na Globo, então eu já te, recebi bastante esse feedback de pessoas que falaram, olha, meu pai não aceitava que eu jogasse, mas ele viu o quadro na Globo e de repente ele falou, olha, é, tudo bem, eu acho que esse universo é isso mesmo, aquela coisa assim, mas eu acho que a gente já passou da fase de ter que explicar o dinheiro que o esporte eletrônico dá para as pessoas aceitarem o esporte eletrônico, entendeu? Acho que a gente já passou dessa fase, a gente só está consolidando cada vez mais o que é esse universo, o quanto que a gente ama ele e o quanto a gente é apaixonada por ele. É, esses dias a gente estava com... esses dias não, mas normalmente, né? A gente tem mais de 100 eventos de esporte eletrônico hoje na grade ao longo do ano, e é comum no Sport TV, de Sport TV 1, 2 e 3, é comum ter dois deles com alguma transmissão, normalmente é LoL, rainbow six ou Low cs e aí normalmente é três de futebol né mas agora está começando a virar normalmente dois de esporte eletrônico então está começando a mudar a cara da grade também é bom ea e, esporte eletrônico né ele não é uma copa do mundo né? não é um uma única modalidade né? são várias modalidades é quase como se fossem jogos olímpicos aí tem diversas formas de separar isso de, de, de cadastrar ou de, de qualificar isso é, vários jogos, né? mas o mais importante aqui é que cada modalidade, né? cada estilo de jogo, a gente trata separado. né? Então, apesar de a gente ter os nossos, digamos, generalistas, né? os nossos especialistas em várias modalidades, a gente também agora está buscando cada vez mais trazer para o grupo especialistas em modalidades, que é super importante para a gente, porque é uma maneira diferente de falar com esse público, de falar com essa comunidade, né? como se fossem, mini comunidades aqui dentro de uma comunidade maior que é do esporte eletrônico e para isso a gente é muito importante é, e aí em função disso o que eu vou apresentar para vocês aqui é como isso se conecta né? o, o ecossistema que a gente montou é, do grupo globo em torno do esportes e tem mais um videozinho como é que você define o eSport? Qualquer torneio assim de videogame pode ser chamado assim? O esporte eletrônico nada mais é do que trazer toda essa essência do esporte convencional com o auxílio da tecnologia num ambiente virtual. Esport. Esporte. Esporte. Esportes e Esport. Esport. Videogame também pode ser profissional. Dois times na quadra, 10 mil torcedores na arquibancada. Não é futebol, é videogame. Não é só diversão não. Eles têm uma rotina de atleta. As duas são atletas de e-sport fazem parte da melhor equipe feminina da América do Sul. Rafifa, você foi trazido aqui então pra gente fazer uma partida vai, clássica aqui. Você vai, vai. deve ter ouvido falar do LOL, né? O League of Legends, uma que arrasta milhares de pessoas nas grandes finais. Ah, bugou! O Flamengo está na final e tem chance de chegar no Mundial. É a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends. O documento depende de muito tempo e a tendência é só aumentar, só melhorar. Nossa, tá lá. A partir de hoje aqui no Esporte Espetacular, você vai acompanhar tudo sobre o esporte, esportes eletrônicos que estão crescendo muito no Brasil e no mundo. Está começando o Stade. Esse aqui é o universo do start. Em cada um desses mundos, a gente vai falar de um tipo de esporte. Transmissão do FIFA 19. Vamos ver então o que acontece na superfinal. Já está. Campeão mundial, King Sports. Falamos ao vivo aqui de Porto Alegre, que hoje vai receber a final do Campeonato Brasileiro de Liga of Legends. Acabou um faz de história. Isso valendo a final do Mundial de Pro Evolution Soccer, o rebote Gol! Nossa, é de passar toda essa atmosfera, esse, esse clima que só o Esports tem. É. Vai acabar, Guilherme Raffi, ASTRAISER é CAMPEÃO! Hoje nós vamos conhecer o mais novo campeão mundial de League of Legends. Hey, é. que se sagra campeão do League of Legends. Acontece daqui a pouquinho as finais da Pro League de Rainbow Six Siege, O mapa tá sozinho contra quatro jogadores. Momento de final. E aqui é Hoje com o Thiago Satori. O Esport TV está procurando o novo nadador brasileiro de Rainbow Six Siege. Seis vozes vão participar do Looking Forcaster. O um grande vencedor participará da transmissão da final do Brasileirão de Rainbow Six. E ainda levará para casa o troféu Looking Forcaster. O maior evento de jogos eletrônicos da América Latina é a Game XP. São três arenas gigantescas. A grande atração da Game XP foi a Arena de Esportes. E é ali, na maior tela de games do mundo, que o público assiste uma disputa impactante. Total de 100 mil pessoas aqui na Game XP. Quando a gente olha né, essa audiência jovem, engajada, fanática, quando a gente olhou para esse mundo, a gente descobriu rapidamente que é um mundo enorme muitas oportunidades e um mercado muito grande melhores times do mundo de Counter Strike se enfrentar em São Paulo, em busca de um prêmio de quase um milhão de reais do Blast Pro Series. E agora a gente pula pro 2, o universitário de esporte eletrônico. O esporte eletrônico cada vez ficando mais evidente aqui no Canal Campeão. E... São Paulo aconteceu a segunda edição do prêmio Esportes Brasil. A mais importante celebração do esporte eletrônico da América Latina. Dá uma conferida aí como rolou. Noite de festejar com os veteranos que há anos ajudam a alavancar os esportes. Mais de um milhão de pessoas votaram no prêmio Esportes Brasil 2018. Já acabou esse ano, já foi tudo desligado e como a gente diz na gira dos games... É, foi só o início, na verdade. Bom, isso aí é, é bastante coisa, né, acho que, às vezes a gente olha assim, até assusta a quantidade de coisa que a gente tem feito. Em dois esse anos, é um recorte, né? É, isso é um recorte de dois anos, 18 meses, assim, tem cada vez mais coisa que a gente tem feito, e aí a gente amarrou isso dentro de uma estratégia maior no Grupo Globo, obviamente centrado no, nos fãs, na comunidade, que é o que é mais importante para a gente. É, a gente obviamente começa com conteúdo, né? Então todas as iniciativas que a gente tem feito, não só de produção de conteúdo original, né? A gente acabou de lançar o Looking for a Caster, que é o que a Nive apresenta, né, Nive? Exatamente, lançou ontem, quer dizer, lançou anteontem no canal do YouTube, né, do nosso YouTube do Esport TV, onde sai a maioria das nossas iniciativas, e no dia seguinte, que foi ontem, lançou no Sport TV 3 o primeiro episódio. A gente está buscando um novo narrador de Rainbow Six Siege. É, é o primeiro reality show. Do Primeiro TV. reality show do Sport TV e é de Joguinhos Eletrônicos! É, uh! yeah. e obviamente todo o conteúdo original que a gente já produz para o canal do YouTube e que acaba vazando para os nossos canais, né, para o Sport TV e até para a Globo, né? É, os então, dois. tem muita gente que... Agora a gente chega num ponto muito importante que você vai mostrar, é, Acho que eu já vou pular uma etapa, mas muita gente às vezes vem, recebo muita mensagem nas minhas redes sociais, falando, poxa Gordox, como é que eu, eu quero começar a narrar, né? Como é que eu posso ter essa oportunidade? E às vezes estão deixando isso passar, tipo, batido, né? Muita gente, a gente, a gente sabe que hoje, rede, é, rede social, né? A gente hoje tem muito público da internet, a gente sabe que o algoritmo é uma coisa que a gente batalha contra, mas a gente tem que ficar atento, a gente tem o canal do, do TV, aciona lá o sinalzinho, por causa que a gente teve essa chamada, a gente teve um, um tryout dos narradores, o Look for a Caster, foram bastantes inscrições, mas eu sei que poderia ter acontecido bem mais, né? Eu imagino, né, que, tipo, a primeira iniciativa vai ser o Loop For a cast, é, depois a provavelmente vai, vai ter... Vai ter, vai ter então, pra galera ficar cada vez mais atenta nas, nas, nas redes sociais, né, do, do Sport TV, do eSport TV, para não deixar passar batido, que é, cada vez mais as oportunidades estão aparecendo. Cabe agora a gente abraçar também. É isso aí. Bom, é, a gente vai lançar, daqui a pouquinho eu vou dar um... Um teaser, um spoiler. A gente vai lançar uma plataforma, é, uma plataforma gamer, que vai ser uma espécie de hub para todos os jogadores amadores, casuais e até aqueles, aquelas pessoas que já estão procurando competir um pouco mais no ambiente online. Inclusive, já te cortando aqui, além de vir. Ah, Gordox, eu quero começar a narrar como eu posso começar numa comunidade, como eu posso começar a jogar. E o Player One. Vai ser isso, cara. Vão ser mini-torneios ali, amadores, mini on e não também, né? Vão Até ter grandes né? eventos também, que eh, o, o Grupo Globo vai ter agora, que você vai poder se inscrever, você vai jogar contra uma galera do seu nível, você vai subindo, você vai se conectar numa comunidade. Hoje é muito importante você se, comunicar, se conectar numa comunidade, você conhecer. No mundo corporativo, a gente sempre também bate na tecla sobre o Network. E no mundo do esportes também tem que ter o um network, você precisa conhecer o seu companheiro, o seu adversário. Então isso daqui é uma baita porta também aí o Player One, essa plataforma. É isso aí. É, o próximo passo seria os degraus dos sonhos, que é o que a gente chama. Né? A gente já tem o torneio universitário, o TUE, já vamos agora para o terceiro ano. É, são mais de 110 universidades envolvidas, quase 5 mil jogadores e a gente acabou de anunciar os jogos escolares eletrônicos que é uma aposta nossa para aquela galera de 15 a 17 anos que está na escola. Vários, inclusive, já são pro players, né? A gente até perde a graça, assim. Mas os Jogos Escolares Eletrônicos, eles começam agora em agosto. A gente abre as inscrições em julho. Fiquem atentos também. A gente vai começar com o PES e Just Dance. Ou seja, é a oportunidade que vocês querem, bebês. É, Eu estou vendo que tem muita gente aí de acadêmica. Eu vi uma galera de eletrônica ali. É interessante demais também, a gente está falando tá de oportunidade também o, o, o Tuês, eu tenho bastante participação dentro do Tuês, está sendo bem bacana acompanhar as rivalidades lá em São Paulo, entre as faculdades que tem lá Mackenzie e PUC, é tá sendo demais, a galera realmente tá começando a fazer torcida organizado, a gente tá trazendo o esporte eletrônico para um outro patamar aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos já é uma realidade, né? E aqui a gente está conseguindo construir isso. E os jogos é, escolares eletrônicos também, vai ser uma baita de uma novidade, e não vai ser com aquele jogo mainstream. Vai ter oportunidade para todo mundo, vai ter o Just Dance, isso, né? É. Vai ter, então, puxa, agora a gente que tem que correr atrás, muita gente sempre ficava perguntando e não sabia por onde começar, e a gente agora está conseguindo fazer todo esse trabalho. Isso aí. O próximo passo nosso são ligas e campeonatos, e deu uma quebra na fonte aqui, mas tudo bem. São as ligas e campeonatos e a camada profissional. Né? A gente já tem uma relação muito forte com a Riot nos últimos anos, é, não só com o CBLOL, mas com vários produtos e é, várias iniciativas da Riot. A gente vai anunciar uma daqui a pouquinho aqui. É, o Brasileirão de Rainbow Six e várias outras iniciativas com a Ubisoft. Recentemente o Blast Pro, um contrato que a gente fez com a Refresh lá da Dinamarca de trazer a a etapa para o Brasil. Agora a gente está em busca de um novo parceiro para a gente poder agregar forças e poder crescer ainda mais com esse campeonato. A gente deve lançar esse ano ainda mais duas ligas, ano que vem a gente lança mais quatro. É, em novos ídolos é justamente o que, que a gente tem feito muito bem em outros esportes, né? desde o Anderson Silva no UFC, até o curling nas no, Olimpíadas de Inverno, né, que a gente tornou popular no Brasil. Mas aqui, não só o canal do YouTube nosso, o Esport TV, ancorado aqui pela Nive e pelo Gordox, mas o Looking for a Caster, que é um reconhecimento nosso de que a gente precisa de talentos que conversem com essa comunidade e que entendam dessa comunidade. O Looking for a Caster ele começou agora com o Rainbow Six. A gente deve ter uma sequência de temporadas, cada temporada é um game novo. Então, se vocês aí curtem algum jogo específico, fiquem ligados. Muito em brevemente, a gente deve ter uma temporada de Looking for a Caster do, do seu jogo. A gente teve quase 200 inscritos para do Rainbow Six. Foi super difícil de fazer a, a triagem e tá, vai, tenho certeza que vai ser um sucesso. É... Ou seja, mais uma vez, ressaltando youtubecom Youtube.com.br é onde vocês vão ter notícias quando a gente abrir novas inscrições e etc. E já Eu saiu sei. o primeiro episódio, hein? É, quinta-feira. <risos> Bom, dentro de social, a gente tem uma série de bandeiras, e tem uma série de causas, e tem uma série de temas que que merecem atenção nossa dentro do universo de games e de esportes. É, e isso permeia todas as nossas iniciativas. Mas tem uma iniciativa aqui que a gente tem... Apoiado com uma força muito grande que é o Afro Games, a iniciativa do Afro Reg, numa favela lá do Rio de Janeiro. A gente começou com aulas de League of Legends, Design de Games e aulas de inglês. A gente agora, com os desenvolvedores, vai começar a crescer esse projeto, incorporar outros jogos, outras disciplinas e tornar mais acessível... O universo dos games, o universo do esporte para uma comunidade que talvez não tenha acesso, não só em função de equipamentos, mas também em função de outras questões da vida. A gente gosta muito desse projeto, apoia a Oi, que apoia várias de nossas iniciativas aqui, a gente conseguiu trazer para esse projeto e trouxe uma fibra lá para a favela, então é um projeto que a gente cuida com bastante carinho. A gente deve ter em breve algumas iniciativas de e-commerce, associados à plataforma e obviamente em função de toda a nossa experiência com cartola, né, que é o fantasy game mais jogado do Brasil e um dos e um dos fantasy games de futebol mais jogados no mundo, a gente deve ter em breve alguns fantasy games associados a esportes. E aí os pontos de contato para fechar, que é basicamente os pontos de contato com diferentes níveis da comunidade, né. Então Premium esports é um ponto de contato com a indústria, né. A gente dá luz para os pro players, dá luz para os melhores do Brasil que é uma coisa que faltava, né, de colocar eles num patamar diferente, porque eles realmente são estrelas, eles realmente são atletas de alto nível, de alta performance. E premiar é... um trabalho de anos, né? Exatamente, de uma estrutura profissional que já existe, já que é a realidade. E o GameXP, que é o nosso evento, que acontece agora em julho, no Parque Olímpico, é... que é do universo, não só gamer, mas geek. E o GGE uh, GG Sports Summit, que é um evento para o mercado publicitário, para as marcas, para as empresas que querem se envolver com isso. É uma discussão aberta para a gente trazer é, outros parceiros para desenvolver cada vez mais o mercado do esporte eletrônico. E aí tudo isso se conecta de alguma forma. Né? Então, todas as nossas iniciativas estão conectadas. esse uh, que é o mais importante. Né? Então, a gente dá luz para todas elas de alguma forma ou de outra. Uh, e torna esse conteúdo perene ao longo do ano consistente, é para justamente alavancar o que a gente mais quer que é levar o esporte para o mainstream e isso a gente obviamente utiliza toda a força do nosso grupo de comunicação mas sempre atento a todo mundo que está ligado a isso né os publishers o mercado os fãs né os pro players os técnicos a estrutura competitiva por trás por trás disso é bom vamos ao spoiler exclusividade pela primeira vez, a gente está mostrando isso na verdade, aqui na Campus Party Brasília. Vem aí a Play One, a gente abre o serviço agora em julho, então fiquem atentos, logo, logo vocês vão ver. É, é um hub, é a casa do gamer brasileiro, é onde a gente vai dar vazão e fornecer todos os serviços e ferramentas para quem quer jogar, para quem quer competir. Para quem quer sentir um gostinho da competição da vitória e para quem quer entrar nesse agora universo. Agora que eu me toquei, que eu dei spoiler ali em cima. Né? Não, mas tipo... Eu sendo eu, né? Não, mas é bacana. Novamente eu volto a frisar para todo mundo. É, a gente tem muito entusiastas aqui, né, que, que gostam de, de game, que são geeks. E agora vai ser um momento, vai ser uma porta, né, junto com a comunidade o Grupo Globo, de você se testar. E se você quer se testar casualmente, você pode se testar casualmente. Você pode ir lá num evento de um X1, de CS, de repente pode acontecer. Você quer montar seu time, subir nas ligas e de repente chegar num nível mais profissional, conhecendo pessoas? É, agora é o momento, né? Então, eu estou bem ansioso. Porque a galera antigamente costumava per perguntar para mim, Gordox, como é, que eu, como é que eu entro nesse mundo? E é difícil, por causa que você precisa se conectar, como a gente mostrou aqui, que tudo é interligado, né? É uma teia de aranha. E assim, no, no play One, tenho certeza que você vai conhecer muita gente capacitada para completar seu time, você vai se divertir, de repente você pode se tornar aí, um atleta profissional. A gente estava falando também do Tuês, é, a gente falou também do, do programa do, do, do Afrogames, porque já tem muita faculdade dando bolsa de estudo né, para cyber atletas, né, para atletas de esporte eletrônico. Então a gente começa a conectar, está chegando, tá chegando realmente o momento do esporte eletrônico aqui no Brasil. Então a gente está acreditando, o Grupo Globo está acreditando. E vocês também têm que estar com a gente, acreditem, participem quando lançar aí. Quero ver todo mundo se cadastrando e participando da iniciativa aí da, do Player One. E já aproveitando o gancho do que ele estava falando rapidinho, é, já que assim, a Campus Party, a gente sabe que é um lugar que as pessoas vêm muito, muito para ver, pensar em futuro, ver coisas bastante é, motivacionais em relação a oportunidades e coisas assim. Então, eu queria aproveitar e deixar essa deixa do que o Gordaco estava falando, que o, o esporte eletrônico, ele só está... Começando. Ele está embrionário ainda. Então, é, tem muito espaço para outras pessoas trabalharem com a gente, trabalharem no mesmo universo que a gente trabalha. É, a gente está mostrando aqui algumas iniciativas que o Grupo Globo está fazendo para que isso seja possível, porque, assim... Só que você tem que ir atrás, tem que dar uma olhada, tem que descobrir. É, a gente está dando de bandeja para vocês, então é importante vocês darem uma olhada. Porque as pessoas acham, né? vê a gente aqui, acham que a gente entrou ontem e está na Globo. E a maioria das pessoas não sabe, vou até contar um negócio aqui para vocês. Nem sei se podia, mas estou contando. A maioria das pessoas não sabe, mas eu e o Gordox, a gente se uniu. Mais ou menos em 2016, metade de 2016, a gente criou um piloto porque a gente queria trabalhar na Globo e a gente criou um piloto e, com as cores do Sport TV, com uma linguagem para o Sport TV e foi bater na porta lá do Sport TV falando olha, a gente quer trabalhar para vocês e hoje a gente está aqui. Então a maioria das pessoas não sabem como isso aconteceu, mas é, foi mu é, muito trabalho envolvido. É importante falar que quando a gente bateu a primeira vez, a gente acabou tomando né, uma portinha a na tá... cara porque não era o momento. Mas a gente não desistiu, né? Mas e a gente chegou. eles lembravam da gente. <risos> lembravam da gente, lembravam da gente. Então é isso aí, é só persistir, galera. Do William. Não, mas é isso, tem muita oportunidade, como vocês viram. A gente tem uma série de coisas que a gente não só está fazendo, mas está planejando para um futuro muito próximo. E a gente tem essa visão de longo prazo, desenvolver não só o cenário competitivo de esporte eletrônico no Brasil, mas desenvolver toda essa camada de novos ídolos, novas estrelas, novos atletas e também a comunidade que venha carregada com isso, consumindo esse conteúdo. Eu não sei muito bem o protocolo aqui, mas se der abrir para algumas perguntas, eu tenho certeza que muitos de vocês estão com algumas dúvidas aqui, querendo conversar com o e Dá tempo de perguntas? Acho que dá, né? Dá? Dá tempo? Beleza. Muito obrigado, hein? Belo bigode, hein? Tá bonito. E fica meu contato aqui se alguém quiser também trocar alguma ideia, mandar alguma mensagem, algum piloto. Você vai receber altos currículos. Assisto muito a Posso coisa. mandar meu projeto também? Pode, com certeza. É, boa tarde pra vocês. Tarde. É, eu queria saber, você disse que o, o esforço ainda está no início. Mas eu queria ver como que vocês se veem daqui 5, 10 anos nesse mercado. E se puder falar mais um pouquinho dos jogos escolares, também eu ia achar legal. E no início você tinha falado lá da, da senhorinha escutando a playlist de músicas para vocês na chuva na é, chuva. Jogando redstone. <risos> É só uma colocação que, volta em mim quando eu estou jogando, eu sou muito salvo pelas playlists da Nive no Spotify também. Olha aí, hein? Mentira. Sim. Olha, Quase abençoado você. Obrigada, obrigada. Passando um pano. É, bom, eu vou começar aqui respondendo e passar o microfone para o Gordox. Eu fico pensando... Bem... É difícil responder isso, mas eu espero que daqui a 5, 10 anos eu esteja trabalhando exatamente com a mesma coisa que eu estou trabalhando hoje. Eu já trabalhei com muitas coisas diferentes na minha vida. Mudei muito de área desde que eu comecei, eu trabalho desde os meus 15 anos, então eu já trabalhei no mercado financeiro, já toquei, dei aula de percussão, teatro, moda. E eu me encontrei muito nos portes eletrônicos e foi um, um, um lugar que a gente pegou extremamente embrionário chegamos onde chegamos, mas eu acho que ainda tem muito mais onde expandir, então eu me vejo trabalhando com isso até lá e eu espero. Pois é. Bom, a pergunta é muito boa, porque é um mercado novo, né a gente não sabe é, o que pode acontecer, todo mundo fala de muita instabilidade, mas eu acho que é um mercado muito estável, eu vejo que hoje, quando a galera quer fazer, desenvolver algum aplicativo, a galera pensa em jogo, né? teve... teve Muita gente que conseguiu se encontrar dentro da criando jogos, então eu tenho certeza que o esporte eletrônico começou ali com Quake, foi para Counter-Strike, é, apareceu League of Legends, aí abriu um leque para mais jogos, tem o Rainbow Six, então agora vai começar cada vez mais, Fortnite, Free Fire. Então, eu tenho certeza que realmente é só a pontinha do iceberg, sei lá, 15 milhões de vezes maior que o do Titanic, cara. Porque lá embaixo, assim, tem muita coisa para ainda sair para mostrar. Mas eu já sou um cara que, desde 2010, eu trabalho com esporte eletrônico. É, eu tive a, a sorte de, de ter uma, uns amigos loucos que, em 2010, a gente teve a ideia de fazer uma web rádio e começar a fazer transmissão. E daquela brincadeira, já em dois anos foi tudo muito rápido, já estava vivendo só de esporte eletrônico, então eu tenho nove anos de esportes e que eu me sustento mais ou menos, já tem seis. É, e eu tenho certeza que esse mercado é enorme, é enorme e agora com a ajuda das grandes mídias, olha o aporte que a gente tem, meu pai me reconheceu novamente por conta que ele zapiou ali, ele falou, nossa, o que meu filho está fazendo ali? Então, as, as, as faculdades estão dando, mais uma vez, é, bolsas, tem faculdade em Fortaleza, que já tem um time de, de League of Legends, lá fora é super normal, então, eu não vejo isso como dar errado, eu acho que daqui a 5, 10 anos, a gente vai estar tá estourando o triplo, o, o quádruplo, o, o quíntuplo, na verdade. Porque o, o esportes ele passou mais do que ser, um, um, é, além de ser uma paixão, ele se tornou um hábito cultural. Antes, o nerd ele era taxado como um cara estranho. Não, hoje a gente tem orgulho de bater no peito e falar, mano, eu sou nerd sim, cara, eu sou geek. Eu gosto de ser entusiasta, assistir minha, a minha série, de ouvir minha música no Spotify, de jogar meu game e conversar num bar sobre um jogo de CSGO. Então é só o começo, isso daqui está se tornando um hábito cultural, não só brasileiro como mundial. É só o começo, galera acho que é um caminho sem volta, permitido pela tecnologia, eu imagino que daqui a 5, 10 anos a gente vai ver cada vez mais campeonatos grandes de fighting games, por exemplo que hoje ainda é um pouquinho mais modesto, e então a, a, a tendência é cre crescer as modalidades, né, a gente viu, sei lá, dois anos atrás a gente não via falar de campeonatos por exemplo de battle royale, hoje a gente já ouviu falar, a gente não via tanto falar de campeonato de mobile, mobile games hoje a gente já ouviu falar, então vai crescer modalidade, de repente daqui a pouco a gente vai tá falando de campeonatos de VR, sei lá, entendeu? É, Acho que só é pra responder isso. responder também a pergunta dos jogos escolares eletrônicos, a gente lança em julho agora junto com a Player One as inscrições, né? É, para aqueles que são matriculados na escola, é, 15 a 17 anos, a gente abre com PES e Just Dance. E aí, obviamente, para ano que vem, a gente deve incorporar outras modalidades, outras faixas etárias. E aí o torneio universitário é para quem está matriculado na universidade, né, óbvio, mas enfim, é, são essas duas, as duas categorias de esportes colegiais, né, esportes estudantis, que a gente está inaugurando no Brasil, que já é uma realidade muito forte nos Estados Unidos, Austrália, até na Europa. E a gente quer começar a dar luz e quer começar a fomentar isso no Brasil também. Importante, mais uma vez, eu dar uma frisada sobre o link né, que a gente tem. É, o, o Jonathan se mostrou como é que as coisas estão se ligando, então o Play Run vai ter esse campeonato de Pro Evolution Soccer. E hoje no Brasil, para quem gosta de jogo de futebol, o E-Brasileirão, que a gente faz a transmissão também no Sport TV, ele é feito nessa, no, no Pro Evolution Soccer. Então você já vai, de repente, treinando, para quem sabe um dia chegar no, no E-Brasileirão. O E-Brasileirão como, é como é que funciona? Como é que funciona? São os, todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, têm um representante, né? Então, vamos lá, eu sou São Paulino, então eu quero representar o São Paulo, eu tenho que ir lá no, no Morumbi, eles fazem uma seletiva, então eu, eu treino, se eu conseguir essa vaga, eu vou participar do E-Brasileirão. Então, se você vai ver, tudo vai se conectando. Então, sobre sua pergunta do como eu vejo há 5, 10 anos, cara, eu vejo... Muita coisa acontecendo, como agora tem aquela modalidade nova também de, de futebol, de esporte eletrônico, que cada um controla seu boneco, então é, é só o começo, cara. E se atentem muito aqui na plataforma do Playrun e com certeza você vai conseguir se conectar com muitas pessoas para quando chegar e juntar seu time na faculdade para jogar, de repente conseguir uma bolsa, você conseguir. É só ver os Estados Unidos, que está pelo menos uns três anos na nossa frente, se for ver há quanto tempo eles estão fazendo maiores campeonatos. Desculpa. Boa tarde. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, eu queria elogiar o trabalho de vocês, já sigo há bastante tempo, e agradecer a você, Nive, especialmente pela representatividade feminina no mundo dos games, que, assim, às vezes até hoje a gente, nós mulheres ainda passamos por algum tipo, um dia de discriminação, né? Mas, assim, o seu trabalho é maravilhoso e a sua representatividade, para mim, me representa. Muito obrigada. Obrigada, minha linda, de coração. Eu tenho uma coisa que eu costumo falar para o pessoal, é que é o seguinte, é, tem uma música do Caetano Veloso que eu adoro, que ele fala, é que Narciso acha feio o que não é espelho. Quando a gente tinha uma comunidade em que, de uma certa forma, ela era majoritariamente masculina, não porque mulheres não jogam, e sim porque, quando eu era, era criança, o menino ganhava o videogame e não a menina. Eu só jogava videogame quando era criança porque meu irmão tinha. Eu comecei a ter acesso por causa de amigos meninos ali, entendeu? Então a gente, hoje os mobile games estão aí para provar que mulher gosta muito de jogar. Por isso que nós somos a maioria entre mobile games, porque celular todo mundo tem. Lógico, não todo mundo, mas assim, a maioria das pessoas tem. Então as como você tem uma generalização maior de pessoas que têm celular, você consegue ter uma representatividade muito grande feminina em mobile games. Então, cada vez mais, a tendência é a gente ter mais mulheres é um caminho sem volta. E as pessoas entenderem que não é uma coisa de menino, é uma coisa para qualquer gênero, não importa qualquer gênero, qualquer idade. E não tem... A prova do que a gente estava falando aqui sobre idade, a senhorinha jogando, é a maior prova de que videogame não tem, não tem cor, não tem idade, não tem gênero, não importa. Todo mundo pode ser um gamer independente de onde ele veio. E eu acho que é mais ou menos isso. E por isso que eu falei dessa frase do Caetano, que cada vez mais vai ter mais mulheres e menos a gente vai ser estranha. Né? Então, de repente, vai ser uma comunidade cada vez mais diversificada. É o que a gente procura. Obrigada. Olá, boa tarde, é, meu nome é Breno, eu sou bem ligado nesse mundo gamer e eu jogo League of Legends desde 2012 e eu comecei como amador uh, até recentemente que eu tentei me tornar um jogador profissional, uh, só que eu acabei me frustrando um pouco com isso, eu consegui Números que eram bem impressionantes, sabe? Só que eu não tive muito. Não pude ser visto, sabe? Eu consegui ficar dois meses consecutivos com a maior pontuação de 3x3, que é o um modo no LOL, né? Em todos os servidores do mundo, sabe? Eu fiquei com 1.400 e poucos pontos. E eu consegui, sabe, tipo, falar com algumas empresas, consegui uns patrocínios, mas eu não consegui levar para frente. Eu entrei em alguns times, mas foi muito complicado. E eu achei interessante essas coisas de oportunidade e eu vejo que eu ainda tenho muito potencial, mas eu não consegui uma oportunidade decente ainda. E eu gostaria de saber, tipo, quais são as melhores vias para eu aproveitar esse meu potencial. Qual que é seu arroba? Porque tem bastante gente te vendo agora. De repente você fala seu arroba, tem alguém aí, um patrocinador? É, eu um suma, time né, que gostaria de te convidar, quem sabe? Eu, eu fiz <risos> parte da VKG, que era um time de tier 2, depois joguei na Katsuki, uh, joguei o, uh, o Qualify, só que a gente não passou, focou uma partida para a gente entrar na segunda fase. Uh, mas o meu nick atual é o Interboy. E Eu tô lá no, no 3x3 ainda. Eu tenho posição na flex, só não consegui posição na solo porque eu me, me, me fiquei nesse nicho, sabe, de flex. E eu achei que eu tinha potencial para mostrar esse nicho para outras pessoas, sabe? Que eu vejo que muita gente é interessada em jogar 3x3, e eu sei tudo do mapa, sabe? E eu já me falaram para eu fazer streaming de 3x3, mas foi complicado para mim porque eu faço faculdade e o tempo é complicado, né? Eu fico divergindo nessas duas coisas. Está na faculdade sei. É isso? É. Eu ah, não de sei repente eu fazer focar. um time na faculdade ou entrar no TuEs? É, eu nunca sei em qual focar, sabe? Eu que. Queria... Na verdade aí é a administração do tempo. É. No, você não precisa tipo parar de estudar para streamar. né? É, o, a gente tem que saber ali como como administrar o tempo. Dá para fazer. Se você conseguir se programar. Outra coisa que eu acho que acabou não dando muito certo na sua jornada foi você escolher um modo bem alternativo, que é o 3x3, né? É. Quando a gente sabe que para pra você conseguir entrar no competitivo é o 5x5. Eu sinto muito a ausência da go for lol que era o que formava é, a, a base do League of Legends. Hoje em dia você tem que ir pro circuito desafiante ali, fazer aquele, aquele jogar a seletiva, que não é a mesma coisa. Você não vai ganhando vários campeonatos, você não vai conhecendo o seu adversário. Então, no final das contas, eu, eu acho que o, mais uma vez o Player One pode te ajudar de repente. Eu acho um conselho, use o 3x3 para fazer stream, porque ele não é o competitivo, ele é um modo casual, né? Pra você entrar no competitivo, você vai ter que jogar no 5 contra 5 e batalhar por isso. Não tem o Gol For LoL? Que bom que chegou o Player One agora, cara. Pra você conseguir é, jogar os campeonatos, quem sabe você não monta uma equipe, joga com esses mesmos caras, passa numa seletiva do circuito é, do desafiante e de repente tá lá no Sport TV jogando o CBLOL. Beleza, então. Obrigado. É, boa tarde, eu queria saber se a Globo tem alguma pretensão para a expansão do Overwatch, por exemplo, tem o Petar que está no Sport TV, ele é um caster do Overwatch League BR, eu queria saber se vocês pensam realmente, ah, vamos fazer o Contenders BR, vamos, vamos mostrar a Overwatch League, até que agora tem o Alemão que está lá, qual que é a pretensão de vocês? É, cada uma dessas iniciativas aqui, é importante mencionar isso, diferente do esporte tradicional, né cada cada modalidade de esporte eletrônico tem um dono, né tem uma propriedade intelectual, e aí todas essas iniciativas a gente trabalha diretamente com o desenvolvedor ou com o publisher. É, então, por isso que a gente consegue ir tão longe com alguns jogos e com outros não. A questão todo do Overwatch é simples, assim eles não têm foco no Brasil. É simples. Então, no momento que... Isso virá, certamente a gente vai conseguir desenvolver a cena aqui no Brasil, mas por enquanto não é o foco deles aqui. Você pode ver até pela Overwatch League, foi o exemplo que você deu. Eu fui na final em Nova York no ano passado, e era um negócio estrondoso, assustador. E de repente o que... Eles não fazem muita coisa aqui no Brasil, né? Eu tive a oportunidade de apresentar o primeiro campeonato presencial que eles fizeram aqui no Brasil. Apresentei também alguns latino-americanos que eles fizeram, mas é muito pontual, é muito pouco. Isso é uma, na realidade, é uma metodologia da própria Blizzard. Né? A partir do momento que ela resolver, que ela quer focar no Brasil, ela tem bala na, bala na agulha para isso. A hora que ela decidir, aí, assim... Quem sabe a gente consegue ter um crescimento maior da comunidade de esportes eletrônicos, dos jogos da Blizzard. Oi, boa tarde. Meu nome é João Vitor. É, eu tenho duas perguntas para fazer. Primeiro, referente mais ao cenário do LoL. A gente vê aí que o cenário cresceu muito por conta dos streamers. A gente tem muita popularidade na Twitch com o Jovironi, tem o Jukes jogando fora agora. Eu queria saber se a PlayerOne vai ter algo focado mais para o pessoal que gosta dessa parte da transmissão, do entretenimento. E eu queria só falar que eu sou muito fã do Gordox, moro em Santos também, é nóis. Já te encontrei na praia algumas vezes. E Nive, manda um beijo para o Bruno, por favor. Valeu, obrigado. é LoL especificamente, a gente tem um plano muito grande com a Riot. É, desenvolver o, não só o jogo, mas a modalidade competitiva no Brasil. É, e é uma coisa também: a, a Player One a gente não vai ter especificamente conteúdo. né Todo o conteúdo que a gente produz vai continuar no eSport TV, vai continuar nos nossos canais. A gente vai focar em competição na Play One. Então todo o conteúdo a gente vai ter nos nossos canais, como sempre, até para dividir bem e focar bem. É, e aí especificamente o cenário do LoL. É, enfim, eu não posso dar, dar muita informação aqui, mas é, a gente está preparando uma série de coisas com a Riot é, para esse ano e para o ano que vem. É, a gente está atento, sim, a, ao crescimento da base, né, dif diferente de outras modalidades. O LoL no Brasil, a gente conseguiu desenvolver bem uma camada profissional, né, que é o CBLoL. É, a gente tem um circuito desafiante ali, que é uma, uma camada de acesso hoje mas a gente sente falta do que seria uma espécie de terceirona ou várzea do LoL, porque, assim como ele comentou ali, né, que ele não consegue ter a visibilidade, a gente sabe que existem muitos jogadores nessa mesma situação, e a nossa ideia é desenvolver isso com a Riot para breve. Então fique ligado que logo deve ter muita coisa aí sobre isso. Pois é, a gente estava fazendo a transmissão é, da Blast Pro Series, a gente fazia no digital, e, e as finais a gente fazia no Sport TV, na televisão. Bati o pé lá, a gente já conseguiu colocar lá no canal do Sport TV no YouTube. Todas as transmissões da Blast, agora vocês conseguem acompanhar depois o replay já lá no, no nosso canal do YouTube. E com certeza, eu, eu, eu, ó, eu, eu, eu vou dar certeza, ele que é o chefe, mas esse, esses jogos aí do Play Run vão estar tá, assim, vão ser a gente vai conseguir fazer as transmissões. Eu acho que o sonho de todo cara que começa a jogar é ter seu reconhecimento, é ver você dando aquela soladinha no cara, né? E, a, e o narrador falar solado. Então, com certeza, eu, eu, eu, eu boto a mão no fogo aí que a gente vai fazer a transmissão, as transmissões sim como já vem sendo um sucesso né a terceirona que, que é o acesso para o circuito desafiante, já está pegando quando tem umas streams lá de, é, dos jogos, bate 10, 12 mil pessoas e com o nosso poder aqui é a gente vai conseguir pegar cada vez mais público para vocês que querem um dia sonhar em, em ter uma partida narrada participar, tem essa oportunidade também Boa tarde, boa tarde, pessoal. É, me chamo Roari, trabalho no Banco do Brasil, estou fazendo a cobertura aqui da Campus Party. E a minha pergunta tem relação é, é, com isso, com a forma de se comunicar. Eu queria saber de vocês, é, eu me lembro há um tempo atrás que a gente ia assistir televisão, o que a gente tinha sobre game era, sei lá, o Combo Fala Mais Joga, era o único programa que tinha na época. E hoje isso mudou, hoje a gente fala muito de videogame. Eu queria saber de vocês, se vocês tiveram que adaptar a forma de se comunicar com esse público que antes se contentava em ver alguém jogando, mas que hoje quer ser pro player, quer ter dica, quer ver tutorial. Então, quero saber, vocês tiveram que se especializar, tiveram que mudar a forma de falar ou não? E a outra pergunta que eu queria fazer, aproveitando o espaço, se vocês vão ter tempo, eu não sei, mas tem um minutinho aí para falar com a gente depois. Show, show. Valeu. Maravilha. Quer responder primeiro, Nive? Pode ser. É... Eu acho que assim, eu, por exemplo, eu acho que no final das contas todo mundo que começou a trabalhar nesse universo de uma forma extremamente amadora, como a gente começou, comecei fazendo o campeonatinho na sala Star de um amigo meu, a gente montou um chroma key, fazia campeonato amador, ia bater na casa das publishers assim e falar a gente quer fazer um campeonato do seu jogo e você só paga a premiação, a gente faz todo o resto. E a gente começou investindo nisso, o Gordox também começou dessa forma, que o esporte eletrônico não tinha o suporte que tem hoje. É, eu acho que a gente, no final das contas, a gente teve que se profissionalizar e não não necessariamente por causa do público e sim, por eu creio, né por causa da das empresas e tudo que veio por trás disso. né Então, a gente começou fazendo de uma forma bem amadora, não sabia muito bem o que a gente estava fazendo de repente, a gente começou a ganhar uma visibilidade em que a gente começou a ter que se aperfeiçoar. E, para mim, o que eu senti, talvez, que eu tive que dar uma boa adaptada, é, por exemplo, eu tenho uma linguagem quando eu vou fazer um campeonato quando eu vou apresentar um campeonato ao vivo, presencial, uma linguagem diferente quando eu vou apresentar um campeonato em estúdio e uma linguagem totalmente diferente quando eu vou apresentar o Start na Globo e outra diferente quando eu vou apresentar no Sport TV, porque a gente tem que entender mais ou menos qual é o público que a gente está falando em certos momentos. É, mas eu acho que o, de game, o público de games ele é o mais fácil. Porque ele cresceu com isso, vendo a gente fazendo o negócio na nossa casa de uma forma bem amadora. Então, ele gosta que a gente seja a gente mesmo. Então, na realidade, eu acho que no final das contas a gente teve que se adaptar mais para o profissionalismo do mercado do que para o público gamer em si, eu acho, né? É, não, do ponto de vista de, de produção, né, que é o outro lado, Assim, a gente, obviamente, busca cada vez mais conteúdo original. É, a gente não quer replicar simplesmente o modelo que já está aí posto. Né, acho que o modelo que está aí posto é isso, é um sucesso. Eu acho que os streamers causaram uma revolução né, no, na, na forma de não só de produzir, mas de distribuir conteúdo também. E o esporte eletrônico trouxe uma outra revolução, que é a não exclusividade. Né, que o conteúdo de esporte tradicional ele é pensado no, no modelo de exclusividade, então a Copa do Mundo só está em um canal, a, a Copa América só está em um canal, é, a Copa do Mundo de Vôlei só está em um canal, então no esporte eletrônico não, a gente tem ele multicanais. Né? E quando a gente pensa, por exemplo, em conteúdo é, que vem da comunidade, obviamente a gente pensa em conteúdo que é nativo, né? que vem de dentro para fora, é, conteúdo original mas que seja verdadeiro né? que seja uma coisa é, não digo espontânea né? mas que represente fielmente aquela comunidade e que seja pensado multiplataforma que nem a Nive comentou obviamente a gente tem as especificidades do meio de cada meio mas é muito importante vocês que produzem conteúdo também se tentarem a isso mas mais do que isso se aterem aos valores de vocês Acho que vocês não precisam emular nada, não precisam emular ninguém. Sejam espontâneos, porque é isso que a gente busca também, espontaneidade. É bem bacana essa pergunta sobre a, a, o tipo de linguagem. É, a gente tem que ser muito flex, né? como a Neve falou. Eu lembro que quando eu vou narrar CS, que é um jogo fácil de se entender, tem uma audiência rotativa. Às vezes o cara está zapeando, viu? Então, pelo menos umas três vezes, eu vou usar uma linguagem mais newbie né Vou falar, pô, o cara atacou a bomba de luz Pô, quem é, quem é gamer sabe que é flashbang Mas pode aparecer meu pai lá e falou assim, o Qu que é flashbang? Ah, atacou a smoke, e meu pai vai pensar o que, você está peidando? Não, a bomba de fumaça né? Então a gente tem que usar uma linguagem um pouco que às vezes vai chatear vocês mas vocês têm que entender que é uma rotatividade, é um turnover grande que existe, e a gente tem que fazer esse papel sem tirar também, sem deixar o jogo totalmente nilby deixar ele detalhado. Mas eu acho que é isso. Eu tenho total liberdade para quando eu vou fazer tudo que eu faço dentro do Grupo Globo, é, eu, eu coloco como um case de sucesso assim, o cartolouco, que a galera gosta, ele não é um cara pré-moldado. Ele se construiu e deixaram ele fazer as coisas dele. Então eu batalho por isso também, por eu ter minha profissionalidade, então, quando eu chego eu narro, eu falo, mano, eu uso as minhas gírias, eu acho muito bacana é, eu sou um narrador que não tem a voz do Bé Amigos da Rede da Globo, né? O Galvão Bueno, minha voz é mais ou menos como a do Anderson Silva, fininho. Mas, mas só que eles me dão essa chance que eles sabem que eu conquistei isso, eu batalhei, é, eu, eu me especializei na, na época do Counter-Strike. Então, é, é, a gente tem a nossa personalidade, isso que eu acho bacana. Então, quando eu precisar explicar alguma coisa para um público que não manja muito bem, vai do nosso feeling. A gente tem que fazer isso. A gente, como papel de embaixador para grande massa, a gente vai ter que pegar um momento e falar... Ó, vou ter que repetir algumas coisas que vocês já ouviram, mas daí cabe a vocês falar, putz, é verdade, ó, o cara tá falando para muito mais pessoas, ele não está fazendo uma transmissão na internet, ele está fazendo uma transmissão na televisão. Então, isso que eu acho muito bacana também, a gente ter a nossa personalidade. Então, o Gordox, que faz a stream jogando LoL, é um pouco diferente do narrador, mas pode ter certeza que tem aquele louco ali narrando também. Então, eu acho essa essa personificação que a gente tem que eu venho buscando, que eu não vou me moldar, eu vou continuar sendo eu mesmo e a gente tem essa liberdade para ser dessa maneira. Então, a gente vai sempre buscar passar para a galera, é, para os pais, para os tios, para os avós, né, o que está acontecendo, mas vamos continuar do nosso jeito também. Mais uma pergunta? Mais uma pergunta, então. É, boa tarde, tudo bem? É, meu nome é Frederico, eu sou jornalista e eu me formei recentemente e estou parado né, no mercado, está meio complicado. E aí eu estava pensando em começar a fazer stream de alguns jogos, né, que eu jogo casualmente. Só que eu vejo que o mercado está muito saturado, né, tem muitos streamers, muita gente tentando entrar nesse meio. E aí eu queria saber, se, na, na opinião de vocês, né, se vale a pena investir nesse, nas streams e se aqui em Brasília vai ter espaço também para de repente virar narrador, alguma coisa assim relacionada, em parceria com a Globo, enfim, esse Player One aí. Eu acho que a melhor, é, o melhor exemplo que a gente pode dar sobre isso é o que aconteceu, por exemplo, com a comunidade de Free Fire. É, você tinha ali é, os esportes eletrônicos a maioria do que a gente já conhecia. De repente, a gente vê um jogo de uma forma extremamente viral, como o Free Fire, e vários talentos nasceram junto com o Free Fire. Então, você viu vários streamers que, por mais que o mercado parecesse saturado, você viu no vários novos streamers surgindo através do jogo. Então, assim, tudo está relacionado ao momento e oportunidade. Então, se você é uma pessoa que está sempre antenada, você é um jornalista, se você é uma pessoa que está sempre antenada no que está acontecendo, é, pode ser que você encontre esse bom momento de entrar ali em, um, em uma zona que acabou de... algum jogo que acabou de lançar e não está saturado ainda e, assim, e esse jogo explodir e você explodir junto essas coisas que... essa é a coisa bonita do esporte eletrônico, porque ele não é, é, não é só o futebol o basquete, o vôlei, são vários vários jogos diferentes e várias comunidades crescendo simultaneamente então eu acho que a gente tem cada vez mais streamers surgindo do nada, vem do nada o moleque pegou no computador da casa dele, o computador ferrado ali, o menino explode e o menino tá gigantesco. Isso é maravilhoso, isso é o que a internet é, proporciona para gente, né? Esse tipo de visibilidade que você não teria, de repente, de uma outra forma, numa mídia tradicional. É, então, eu, eu ainda digo mais sobre, a gente tem o Look for a Caster, eu vi que você é um cara mais analista, pelo jeito que você fala, você daria um bom comentarista. Quem sabe, de repente, o look for a comentarista, né? Inventa. Olha, tem várias fórmulas, né? Mas você comeu bola. Há um mês atrás, nas redes sociais do Sport TV, estavam querendo, estavam pegando jornalista para fazer a redação do site. Né? Então, é aquilo que eu falo, galera. Hoje, o algoritmo, ele prejudica a gente um pouco nas redes sociais. Pega lá no Sport TV... Deixa o sininho para você receber as notificações quando vem alguma coisa, porque é importante. Porque um dia que você viu que passou um tweet lá e você não acompanhou, vai vir um outro, uma outra tweetada que ela vai, vai chegar em terceiro, em quarto, para você você vai acabar perdendo. Então teve uma seleção para serem novos redatores, né, do do e -Sport TV e muita gente não sabia. Como também no Look for a Caster, eu, foram 200, mas eu tinha certeza que tinha a gente tem potencial para ser 5 mil inscrições. Entendeu? Então, se atentem ao que você quer correr atrás, corra atrás de uma maneira assídua mesmo, né? Então, tenha todas as notificações para você receber lá o que está acontecendo e correr atrás e, quem sabe, né? Se se juntar aí ao nosso time aí com o que Fora Comentarista, né? Ó, a gente inventou um produto aqui, hein? Podemos pensar, vamos. vamos... que a gente sentar numa mesa agora a gente peça umas 10 ideias aqui já. <risos> Valeu. É isso, eu... é isso aí? Encerrado, gente? Obrigado. Prazerzaço, hein? É, infelizmente. Mas, obrigado realmente pela atenção de vocês. Muito legal estar aqui em Brasília, Campus Party Brasília. Muito obrigado por receber a gente, pelo convite. TV Globo aqui de Brasília também. Obrigado a vocês. A gente vai ficar aqui no lado, não sei, em algum canto aqui. Se quiser bater mais um papo ainda, a gente está à disposição. Beleza? Valeu, galera. Galera, eu queria agradecer primeiramente a todos os brasilienses que estão aqui. Segundamente, a Campus Party. Obrigada pela oportunidade aqui. A gente já foi muitas é, é, vezes na Campus Party que tem em São Paulo, mas aqui é a minha primeira vez, pelo menos, e eu adorei a estrutura. Obrigada de coração. Obrigada ao Grupo Globo por toda essa oportunidade que a gente está tendo de mostrar o esporte eletrônico para o mainstream cada vez mais. Obrigada, Jonas, de coração, por todas as iniciativas que você tem feito, e incluído a gente. A gente fica muito feliz. Obrigada, Gordox. Sou sua fã. Tamo junto. A gente parceira. Uma honra para mim estar trabalhando com você há tantos anos. E é isso. Valeu, galera. Valeu, galera.